Olá viajante, bem-vindo ao Verdade dos Dados. Neste vídeo vou te mostrar em um minuto os fatores decisivos de como o mundo estará daqui a 10 anos mais que ninguém considera ao falar de geopolítica. Resumo o que vai acontecer são tensões, pequenas guerras, grandes conglomerados caindo, empresas virando países, enchentes, exércitos privados guerreando na África, compradores de Bitcoin ficando ricos, tudo sendo conflitos sobre quem manda onde no período de transição de um mundo dividido em governos para todo tipo de entidade que detém um pedaço de terra aqui na Terra, e, em breve, no espaço, existem muitas variantes e tudo pode acontecer, por exemplo, o Apocalipse, seja lá qual for sua interpretação do que é o Apocalipse e com ele vai ocorrer, pode devastar a vida humana e aniquilar mais uma geração, assim como a vestígios, embora não aceitos pela ciência tradicional, de que ocorreu com inúmeras gerações de civilizações mais espiritualmente avançadas do que o nosso atual mundo